O tá legal, sabe, os, os clubes estão se estruturando, pô. o Brasil não, tá, tá evoluindo. Não, tô falando futebol, eu tô falando do futebol jogado. O Palmeiras dando um show, desculpa, o Palmeiras hoje é, é case, porra. Sim, Você mas... vai no estádio ver o Palmeiras jogar, é mó da hora. O, o, o, o Carioca, você tá falando de dois, três times, eu tô falando, mas, do, fute... é, 500, eu tô falando do futebol né? então, jogado. Tô tá falando da La Liga aí, futebol jogado da La Liga. Não, mas eu não falo da La Liga, eu tô oh. falando de Champions League. Vê Premier League, a Premier League, que é, é, é o melhor campeonato do mundo. Você tá louco, cara. Vai assistir Manchester City e Liverpool. Eu sei, mas o salário dos é caras é seis vezes mais do que o daqui pô, que da Rádio. Mas o Alicardista joga mais? que é, Claro, o Pelíso e o, não. o Júnior não tem hora pra trabalhar o Flamengo. Tu tem instrutor, tem que técnico, ganha real? Tipo, tem... Porque tem grana, pô. o futebol aqui, o futebol... Não é grana, pô. Cara, eu assisti quarta-feira, domingo, o Corinthians ganhou. Ótimo, legal. Do Red Bull. Do Red Bull. Ô mano, 20 minutos de jogo, você tá dormindo. Toca pra lá, toca pra cá. Volta. Vai lá. Dá um chutinho canteios. Não acontece nada, você pode não, ir... A gente a gente transmitiu o Paulistão. Eu, ah, eu cara, o Silvio, foi com meu ídolo, caralho. Comeu ídolo. Maravilhoso. É. Aquele, ó, pra gêmeo, mim, para mim, é, é. o número um é, é. O disparado. Ele é demais. Ele, ele é, é, é, é, é demais, meu ídolo, ele ídolo ele em tudo. É Puta. Tá nós pegamos, Luiz, nós é pegamos um joguinho lá que não tinha condição de gente. narrar. Eu achei, eu Mais o Silvio, legal você, então. Mas o Silvio, quando eu peguei, quando comecei a ver na época que ele o Silvio narrava na Record, lá Antigão. Ele, ele é tão gênio, ele é tão gênio, que o jogo tava uma merda. Porque hoje o jogo tá uma merda, o cara não pode falar. Não. O, o meio campo tá congestionado. Olha esse duelo tático, não tá acontecendo nada no jogo. Nada. Mas nada. aí o cara fala, o pentágono, a amplitude. É, o híbrido. Tem híbrido. que vender, né? O produto. Ah, é, é, né? Você não entende merda nenhuma, e aí você, você fica na dúvida. Quando você resolver achar o que acabou, Será o jogo Será que acabou. o jogo tá bom? é. é aí é. já acabou. O Silvio, o jogo tava uma merda tocava o telefone na cabine até hoje Alô, até que hoje é. cara o um de... jogo passar no um banco velho. depois passa da banda Pode, deu, é, <risos> receita de picano o ah, um jogo é, rolando não o Silvio é e genial ele é conversando quem não quem tem uma visão pequena não entende o que é aquilo quem tem um mínimo de, de discernimento de QI, Fala, o cara é um gênio é, o, o cara tá medo um e tá ele ele vai uma dar merda ligada, lógico. o cara consegue é, com o jogo na, passando aqui as imagens e o cara falando umas puta groselha cara, você chorava, é chorava de rir. Você chorava de rir. É que é. eu falei, a gente lá, que a gente faz graças a Deus, a gente tava na zoeira. Porque nós pegamos uns joguinhos ali que, olha, meu amigo, então, é o que você falou: 10 minutos você tá dando aquela puta tá cochilada velho. E aí você cochilada. Mete, Aí você tá lá, vocês O jogo de Luiz. time grande. Só que hoje, fazer isso é fácil. É. O Silvio é, Luiz fazer é. isso. Há 30 anos atrás, porra 40 anos atrás. Porra. Na TV aberta. puta que pariu. É, é coisa. Tá, o Silvio Luiz é sempre puta tem que ali, pariu. Anos à frente de todo mundo. Não, ele é um figura, A gente zoava, queria... ele não entendia. o Carioca é... zoava, ele dava bronca em mim. Acho tão legal os jargões que ele criou, sabe? Sim. Hoje nem isso pode... parecer. bochecha, porra. Tem outro, pô Tem vários caras bons aí, o Rômulo Mendonça, o cara que revoluciona. Mas o Romulo Mendonça não faz futebol, né? Ele faz... Ele faz, faz. Não, o Romulo faz... Faz, Agora... Não faz tem. também, faz não, não tô falando, o vote dele NBA. Eu não, tô falando, é, eu não tô falando que não tem narrador bom. O Dó Marques. Pô, o Everaldo é um gênio. O Theo. Não tô falando que não tem narrador bom, mas esses jargões, essas coisas. Ah, parece mas que você igual fazia já hoje, não, hoje. É, não tem mais. Parece nossa, ele é brega. Ele tá fazendo. Pô. Silvio Luiz narrava o gol sem falar gol. É. é, é. Isso é coisa de gênio. É. é o momento mais fudido numa partida de futebol é, é o gol, gol. É o gol. E ele não falava. É, né? É, é, é, do... é, Ele já é maravilhoso. Cara. É, mas aí é um cara diferenciado, né? A gente ah, tem que. Não é à toa que. Os Santos Não é à toa que a gente tá, tá, tava junto. Foi um uma, uma porra, presente divino dos céus. Ah, poder fazer uma transmissão é, com o é cara da envergadura. Isso é pra vocês colocarem no currículo, é, velho. Porra, velho. É. Isso é pra vocês um dia escreverem o livro de vocês e falar, ó. Fiz aqui. um campeonato com a lei da Silvio Luiz, é isso aí, verdade. 86 anos, velho. E atual. Silvio é é? manda mensagem e no Twitter. A gente Twitter fala mim. De é é A gente fala é, do cartão é de, de crédito. Oh, e o cartão? Você sabe, sabe que pouca gente sabe? Ele se prepara tão bonitinho, né? No, no, no, no jogo, ele anota. E ele vinha para mim dizer assim, assim, o que é estão que dizendo aí, ó? Acabava de é, estar preocupado. Pega... Como que a internet tava reagindo? Ele tal. lê tudo que o pessoal fala. Ele é, estuda é, é, e é. fala assim: pra quem que a gente tá falando? É por essa jovem, era a pergunta É pergunta dele. Aí quando ele sacou que a gente tava falando pra zoeira, ele relaxou. É. Ele, tava muito ele começou uma, um pouco mais sério. É, ele falou, pô, vocês estão me fudendo aqui. Vocês não pode falar. Fala pro ele fala, fala pro carioca, não fazer isso. É. Porque isso eu falei, Silvia, a gente tá na. Na é, o Sério irmão. tá na TV, isso aqui é bagunça. Aqui é nós é pra dar risada. Aí ele foi percebendo que... É. Ali entrou, ali entrou na zona. É, mas ele tá muito preocupado, porque é a reputação do cara, né? Lógico, né? Os outros né? profissionais. Óbvio, e a gente tava vacalhando demais. O Silvio, o Silvio demais. pra mim é uma entidade. Hum. O Silvio é um patrimônio do futebol brasileiro. Patrimônio. Fora também. que foi árbitro. Sim, Foi, foi. O Silvio tem história com Deus no mundo, é, cara. Trivial. Eu sigo ele no Instagram. Porra as, por as bochechas, ele... a bochecha. Ele é. postando as fotos lá com o Rivelino, <risos> com o é Pelé. Com o Pelé, com todo mundo. E foi um Legenda. negócio muito legal. Mas é só pra a gente comentou isso que eu falei. Nós pegamos uns jogos lá que você dormia em cinco minutos. Mas acontece, gente. Você pega o campeonato português, você dorme. Você vê um jogo, você dorme. Você vê o campeonato alemão, também tem jogo chato. Campeonato francês, também tem jogo chato. É que a Champions League é a Copa do Mundo dos clubes, porra. Desculpa, é o filé do filé do filé. Mas o futebol tem que ser jogado na Argélia, tem que ser jogado nos Estados Unidos. é assim, hum. GMLS... Major League? Não. Mar, não mas a Argélia e Major tá League não são considerados o país do futebol. Mas o Brasil é penta, por isso que é considerado o país do futebol, porque tem Pelé, então. porque teve Garrincha. É, é, é. Já foi considerado, então não é pra ser considerado mais. Toda Sim, mas hora... o Brasil tem Vinícius Júnior, tem nem Toda hora o Brasil é penta, o Brasil é penta, é mas não tem mais Pelé, não tem Rivelino, então, não tem Romário, não tem Ronaldo, não tem então, Ronaldo. Então já foi o país gente, do futebol. Desculpa, oh, a seleção Os brasileiros foi. acabaram de fazer um jogo... Fudido, histórico na Champions League. Sim. Dois brasileiros. Mas dois? Sim, sim. E nenhum dos dois tá na seleção de titular. Boa, Aí boa. é um problema do nosso amigo Tite. Olha, Não, aqui. É um problema do grupo, fe... que oh, porra, de grupo fechado, velho tá velho. A seleção de 2002 do Penta uhum. tinha quatro jogadores melhor do mundo. Quatro. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Rivaldo e Kaká Mas o Kaká era banco Mas tava na seleção, tava na seleção é que E na lateral direita é. você tinha Cafu é. E na lateral esquerda Roberto Carlos é. É. Porra o tá que, que pariu. aconteceu? Perdemos em 98, perdemos também O que aconteceu? Os perdemos europeus. em 2006 Perdemos também Os europeus evoluíram e a gente parou no tempo. Mas porque... eles inventaram, né? é que eles evoluíram, eles, já, eles são eles... a tendência. Sim, mas eles evoluíram, não é porque ele inventou que ele é o melhor. Mas por que, que você acha que eu, eu acredito que... Quem inventou que um... foi o inglês, que, não, se... não, que não. tem uma Copa do Mundo só e ganhou roubado. Desculpa, eu acho que o que está fazendo o futebol europeu, logicamente, ser maior ainda do que ele já é, primeiro é grana. Né? A, a, a descompensação monetária é muito grande. Né? não tem que comparar. Um euro custa seis sei lá, seis quanto. Então o cara vai ganhar um milhão de euros, 6 milhões de reais. O clube aqui não aguenta, para início de conversa. Então, grana. Dois, se você pegar a França, se você pegar... O que está que acontecendo? A, a, a França hoje, por exemplo, a França cresceu o futebol, claro. Ela, tem, ela recebe hoje o mundo inteiro. Se você pegar futebol, o futebol francês, não é só francês que joga ali... É, mas a turma, é um... mas, mas os turma não. Os caras se naturalizam. Mas a, mas a turma não fica feliz também. Futebol inglês é a o mesma Pedrinho, coisa. O Pedrinho tá lá, foi ver o jogo do Neymar lá, o cacete e tal. Você filmando o estádio, o Parque dos Príncipes, é isso? Onde vai o... ser a final da Champions Os caras, com a torcida, do Pedro, com as faixas, tudo de ponta-cabeça. Sei, mas... Tudo de ponta-cabeça. Mas, mas o que eu tô dizendo também é Também não tão felizão. Sim, o futebol francês, ele é um futebol, hoje no mundo, formado, o inglês também tá assim. Por caras de outras nacionalidades. São países hub do mundo. Então o cara se naturaliza. O próprio Zidane, não é francês. É argelino. Entendeu? Então assim, hoje os caras fazem muito essa parada aí. Você não acha ou eu tô, eu tô errado aí, Birbol? Não, oh, você tá hey, 100% errado. 100% errado. Tô... Só, só 100%, é bobagem. <risos> Deixa eu te falar, ó, o mundo mudou. O futebol dos caras evoluiu. Nós paramos no tempo. Nós a gente fica com esse papinho que você fica aí. Somos peita, meu. Somos peita. Somos peita mesmo. Não precisa ver até quando a gente, só nós, vamos ser peita. Então, por oh. que, é que você fala bem do Silvio Luiz? Oh. Hã? É, é uma coisa que aconteceu. O... A, a, a narração dele que eu tô dizendo. Não, mas o Silvio Você é... tem que preservar o que tem qualidade. O Silvio não, eu, Luiz é o com o time brasileiro. de futebol brasileiro. Não, mas não mas... ele não tá preservando. Você não tá preservando a qualidade do Não, Eu tô nosso acabando futebol. de falar. Nós somos. Brasil per... é uma fábrica. O Brasil é uma fábrica de futebol, velho. Não, a fábrica de jogador de futebol. O Brasil não é o país do futebol. Mas quem joga futebol? futebol? Mas o Brasil não, não é o juiz, O é Brasil futebol. não é o país do futebol. Isso é a maior balela Isso que eu digo. eu ouvi. também acredito. Quem já foi pra Inglaterra? Ver jogo de futebol. Eu entendo o que você tá Velho, falando. Velho, não dá para colocar na mesma é, é, frase Brasil, Inglaterra, o país como o país do futebol. Não dá. É que lá a série D lota. Sim, é diferente. É... Faz... Olha é? aqui. Aí você vai pro Liverpool. Um dos melhores times do mundo nos últimos anos. Uhum. O ídolo do time. Um, egípcio. Quando que há 30 anos atrás... Nunca. Você ia falar, Nunca. nossa, um egípcio... Um egípcio joga bola, é jogar bola. o Salah. É. O outro Mané. é o um Senegalês mané e aí você olha só ou até brasileiro até brasileiro. um tempo atrás aí um sueco que era o ibra uhum. cara vai vendo vai vendo os caras foram evoluindo eles foram aprendendo eles foram estudando eles foram aprimorando cara a gente nunca se preocupou com tática a gente era talento individual talento pega o ronaldo pelé carlos romário aberto. Romário. Mas sempre foi assim no Brasil, bem Só que nós não temos mais esses caras. Não e tem. os outros têm. Não tem mesmo. Ô, oh, você tava na Rússia? Eu não fui na Rússia. Eu tava lá, vendo Brasil e Bélgica. O jogo que a gente perdeu. Sim. Foi igual pra você, parceiro. Não tinha diferença nenhuma. Zero. Da gente pros caras. Mas a gente tava vendo zero. Não tinha mesmo? Não tinha. Não tinha Lukaku, mesmo. Courtois. Aquele camisa 10 lá, bonsaço. Não osaço. tinha mesmo. Tinha. Não tinha, eu fui ver Brasil e Suíça o De Bruyne é um monstro joga no é. Monster City cara, você... eu fui ver é, é, é, Brasil e Suíça a Suíça armou uma retranca lá jogo feio pra caralho acabou 15 cara, pra caralho. graça caralho. Acabou. achamos um gol ali de sorte e tal acabou isso aí hoje, taticamente, o cara vai lá, se amarra a gente sofre pra ganhar mas Sof, sempre foi pra sofrido ganhar. pra ganhar. Não foi. 82, a gente tinha o melhor time do mundo e não, perdeu. Mas, mas são acasos. A gente não vai ganhar de todas show, as Brasil, copas. aqui, aqui O Brasil com Vamos cara. lá. O Brasil foi a todas. É o único time que foi a todas as Copas. Mas ninguém tá questionando o não, que não. aconteceu, Carioca. Eu não tô falando que a gente tem que apagar. o já. Eu, o passado de da seleção. Pra frente, o Brasil hoje está modernizando o seu futebol. Acredito Onde? eu. Você não acha? Modernizando? Eu acredito. No quê? Por exemplo, você pega as SAFs hoje. Já é um projeto de modernidade. Estamos buscando um treinador português porque ah, já caralho. não tem um brasileiro. Mas isso é momentâneo. Mas isso é momentâneo. Ah, isso é momentâneo. Eu tô olhando para frente. Por exemplo, hoje, você pega a Federação <risos> Paulista de Futebol organizando, pela primeira vez, um puta campeonato paulista legal pra caralho, que muita gente mete o pau no regional... O quê? Foi 26 a 5 amigão, na televisão. Isso ah, é 15 de sucesso, pera pera pera ingresso pera vendido pera pra pera caralho, pera rede social. Foi um puta Campeonato pera Paulista. Pera, pera, pera. Ah, Calma. Peraí, pera peraí. Pela primeira vez, Você sem tá... a Globo. Olha aqui. Não, Os caras organizaram, não, pera aí, pera aí. inovaram uh. com imagem. Inova... Eles inovaram. Isso, isso aqui. Inovaram. Isso fizeram aqui, bagulho gringo. Isso aqui não é o futebol. Desculpa. Não, isso é. Eu tô... Não, eu tô falando do futebol dentro de campo. Você tá falando do futebol fora de campo. Não, Isso é de uma outra história Isso é organização, pô Isso é uma outra história Sim, Dá, da falar. federação, não dos clubes Deixa eu te falar, 26... Porra, a federação quem faz? Ô, ô, ô, ô, carioca Ô, oh, carioca Mas, quem, quem tá falhando? 26 não a 5, Vinte é. a 5? É. Numa final de campeonato? Porra, hein?